Rimas em 3, 3, 2, 1 Cê uh, fala uh, até terra, uh, eu mando bem Jogando Street Fighter, cê morreu A ah, do quem? Oh! Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Cê é no Detroit, amassa o Johnny O seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro, não pensa Fora da caixa oh! Oh! Mas você sabe a rima esperta? Você sabe que a minha mente tá sempre aberta? Porque você, no freestyle, isso amarela? não penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela? Uou! Fica fora dela, só que calma que rimando Agora você foi o beat vira, vai virando não virou, sabe, na improvisação? Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão pra depois, você é o meu mano na esperança De tanto que eu te amato na mente deles, eu sou lembrança Uou! Uou!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 Rado quem, Mas quem, você não sabe Rado quem dois que veio você virou quem ah. da Barbie. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. O estroto, falou até essa fita, ele é o Kakaroto. Você não vai entender. Sabe que o Diaguim se tomou no cu, perdeu pro Red Topela então pro nível blue. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh.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 de que for, eu firo sua mente eu nem passo hipoglose Só que hoje pra sua casa você retorna, hoje o medo é a coisa que te transforma Você pode ser o menino do Detroit, hoje vai perder pra adulto da Califórnia E você vai ter que atravessar a ponte, a vai que eu mando hoje você entende antes Ou ontem, não importa a data, que toda vez que eu abro minha boca eu deixo uma marca A ponte eu já atravessei, eu sei de todos os caminhos onde estão os buracos Nas arestas ou na madeira, eu faço isso é sem besteira Eu quero ver se realmente sua rima presta, claro que eu atravessei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 Tá no décimo pano, tá no décimo pano huh? Eu sou acréscimo do plano Não pare de rimar, já tô no décimo primeiro ano oh! No saco, sabe que eu rimo E não é por isso que eu sou o super 11 Mas a sua medalha de prata pra tá ruim desse jeito Ou será que ela é de bronze? Huh? Oh! Ele falou que ele tá no décimo primeiro ano Só que você é um brasileiro A qual não vai ver sua décima segunda casa E nem vai receber o seu décimo terceiro oh!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 Calma, oh, oh. quase que ele não termina a ser será que ele tá com asma? Pode ser do laboratório, sabe por que esse cara aqui é um infeliz? Então se junta com as meninas superpoderosas, porque minha aqui é o próprio elemento X. Oh. Elemento X, meu talento diz, que é por isso parte agora desse movimento fiz. Vai escrever com giz, tristeza e assopro, seu elemento X perdeu pra esse macaco louco. Oh. Passamos assim, é um macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim. Oh! Aí você vai entender, hoje tomou no cu, macaco louco, você trombou o próprio Ozaru. Oh! Que eu estava ruim, que eu estava louco para ele ganhar de mim. Você falou macaco, falou do Ozaru, não toma nas nove cauda, vai tomar nos nove cu. Oh! Não, oh! De conceito, aí cê vai entender. A rima é rara. Hum, Sou lutador hum. e você tomando nove cotovelada na cara. Eu tá nos pés, eu tomei nove cotovelada. Levanto 10 é de tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfó. Não existe combate vencido em, em, um, golpe só. em um golpe só. Ah. Eu já entendi, mas foi caô. A corda vocais falhou ou a canela que quebrou. Oh. Ele... Oh. É um ka ka ka Go! ka ka ka ka ka ka uma luta de um brasileiro A minha canela quebrada tá valendo mais Do que todo o seu corpo inteiro Você que não é o um verdadeiro Eu nunca fui um senhor fedal Eu não te enterro com as cordas vocais Eu te enterro com o teu cordão umbilical Não, não. Eu não me nome é o Free De canela quebrada Igual o Rock Lee Mas você vai perder, faço o verso improvisado Sou o garacê de perna quebrada Eu saio de braço cruzado <risos> E fala de perder, a batalha eu nunca porque é, que é aprendizado Meu ah! parceiro aqui eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde porque tem aprendizado Cê veio seu mau aluno, eu vi pra o bom professor ah! Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o um oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a minha tô com a minha cabeça, com a minha Eu chego aqui fazendo verso sempre na improvisada Puri, só que agora eu vou precisando de Sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você voa tipo uma alma penada Você fala tanto que aprender não esquece Que quem muito fala não faz nada oh! ah, E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada falei ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo oh! Mua, conta, meu parceiro, você não é nada Quer falar de mentirosa, tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode até me matar nessa batalha Não me esquece que eu voto mais forte, se é que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar com autoestima Ele veio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua ah. de mente, Agora mano, por isso que você mete na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade, rima como o coração Bota é falar de melba Agora no fim Então tô pensando em cada quadro da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir no não Segundo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 Eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou você é o Zé Mané Então você vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara. E quando você puxar, você vai tomar pica na cara Pode dar pica isso pode ser Esse cara aqui é cheio de fazer Quer pica na minha cara, pode ser Porque ele quer fazer com o pé, com a palavra Cê veio me dizer, vai tomar o pé sim, Porque a disciplina só lutou a cabeçada Que ela tá ocupada fazendo rima oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Só rima rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falando ainda pesada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 O que ele é sentiu, vou fazer doce de novo. É por isso que na minha frente, mano, tem mané, tá de, e de sandália, só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Mas ah! ah! ah, você acha que você fica? É tá ligado, meu parceiro, que você não sustenta o que você fala. Você fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala. Pra mim, não vai arrumar nada. Porque enquanto você acha que você é hora de te garimpa, você fala que a dor dele é sua. Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. Magrão, eu salvaria a vida do magrão. Tá ligado, truta que eu já sou underground. E pra mim, você é uma fraude. Eu já tô salvando a, a vida dele, tô aqui no terceiro round. <tos> então, pelo, você tá na cução. Eu só tô papo reto, eu já tô pegando, eu sou cuzão. <tos> Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E